Mais um medo aí pra você que tá cagado, paralisado, não querendo sair da CLT porque você tem várias vozesinhas aí do ego né, te atormentando, então bora falar do medo do sucesso que é um medo que muita gente sente, inclusive, excelentíssima aqui sentiu, né? Bastante durante um tempo, né? É verdade, não é? Pode falar, né? Aham! Uh -huh. <risos> claro que pode! Ah, então... O que, que é o medo do sucesso para uma galera que está aí nesse período de transição querendo criar um projeto próprio, né? mais conectado com o seu propósito, com suas paixões? É aquele medo que o projeto ganhe proporções e traga problemas que você não imaginava ter ou imagina e por isso sente medo, que são mais responsabilidades, que é você tem que lidar com coisas que você nunca teve que lidar. Então, por exemplo, você pode começar como um MEI e não pagar imposto, olha que delícia, mas daqui a pouco vai ter que começar a pagar. E aí, se você for crescendo, você vai pagar o simples, que aí é 6.38. E aí, vai ter que tomar trolha. Você vai ter que ter um contador, você talvez tenha que ter equipe, você vai ter mais exposição, você vai ter mais hater, você vai ter... É, além disso tudo, a responsabilidade do que você tem né, para oferecer, em termos de, de palavra, de conteúdo, de transformação... É que nem o, o grande sábio Ben Parker. Com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. Uma porra dessa, né? Mas é isso mesmo. Então, primeira coisa, quando esse medo bater, é pensar. Esse é um jogo que tu tá afim, que tu tá afim de jogar? Porque você não é obrigado a jogar esse jogo da, da grande responsabilidade ou de um monte de coisinha que você está antecipando, aí está te causando esse desconforto. Você não é obrigado a porra nenhuma. Essa é uma decisão sua. Então esse é o primeiro ponto, você entender que, porra, isso daí é apenas um caminho e se você tiver fim, você vai poder seguir em frente. E você a qualquer momento pode parar, você pode travar o seu crescimento, você pode se contentar num tal nível e tá tudo bem. Talvez tenham outros medos relacionados aí nesse momento, mas a gente já vai falar. Segundo ponto é que você não precisa ficar vivendo no futuro, no momento que não existe, que é apenas ilusão, só tá te trazendo mais ansiedade, que é a doença do século. As pessoas que não conseguem mais viver no presente e, e prestar atenção no, no próximo passo, tá já vivendo 10, 15, 100 passos à frente sofrendo só com a parte negativa nem pensando nas coisas positivas né, desse, desses passos Minha sugestão é você não ficar viajando muito. Você pode planejar, você pode ter né, metas, você pode visualizar, mas você não, não ficar mais tempo nesse mundo aí do futuro. Porque esse é um mundo que não existe. Ainda mais no, no contexto atual, de, de mudanças cada vez mais aceleradas, de dificuldade de, de controlar variáveis, de projetar cenários. Você tem que fazer plano de três, seis meses no máximo. Fazer plano de cinco anos, três anos, é, é total uma mental. só pode visão, é diferente de plano operacional. Então não fique tanto no futuro, só na parte da sofrência do futuro. Esse é outro ponto. Se você quiser minimizar um pouco, ah, não consigo, eu preciso projetar, eu preciso estar lá na frente, preciso pensar no futuro, pensa no lado positivo também, desenha, bota no papel, escreva. Né? Se eu atingir, tal sucesso, ou tal ponto, olha tudo que vai vir de positivo, aí você bota todas as consequências positivas. E do lado, bota as consequências negativas que estão te atormentando aí. Porque senão você só fica na, na coisa subjetiva da cabeça, da, das vozes internas, e é muito fácil ficar alimentando esse medo. Mas alimenta a parte sábia também de tudo que você vai conquistar, sua liberdade financeira, seu impacto você conseguir levar o seu projeto para mais pessoas, você conseguir gerar mais transformações, você conseguir mudar a vida de pessoas ou empresas, do seu público, né? Então, tem muita coisa positiva foda que você tem que contrabalancear com a equação dos medos, das coisas ruins e tal. Então isso aí vai trazer um pouquinho de luz e razão para essa linguagem negativa que tá te atormentando aí. Então, filhão, para de ficar vivendo Medos que ainda não existem, porque isso daí só vai desgastar a sua beleza, vai te envelhecer, vai te dar ruga. Então, viva o presente focado aí no caminhar, porque o caminhar que é o tesão da parada. Faça o caminhar, vale a pena. Faça o dia a dia, tá gostoso. Os problemas que você está resolvendo agora serem os bons problemas. Né? Foca nisso, porque isso é a realidade. O agora, o presente, o poder do agora, né? 30 cada 32 livros de, de desenvolvimento pessoal falam desse conceito Não aplique porque é uma parada óbvia e que vai te trazer uma presença mais plena em relação ao que importa, então minimize esses medos todos aí do futuro, viva-o agora e se você acha que essa mensagem fez sentido, dá o seu like, pode seu comentário aí, suas perguntas, mas acima de tudo envia esse vídeo para quem você acredita que esteja com esse questionamento sobre está no momento de, de crescimento, está se travando aí com medo de todos os problemas futuros, de repente você vai poder plantar uma sementinha de valor lá, tá? Ou compartilha em grupo, faz o que você quiser aí, manda, vamos mandar pro mundo esses, esses conteúdos aí, porque sem dúvida você vai estar tá gerando ainda mais valor. E se você quiser ajuda minha orientação, mentoria e tal Tem um monte de formato legal aí na descrição Dá uma olhada porque sem dúvida você vai se identificar com alguma Pra conseguir se libertar da CLT com mais segurança permitir o seu chefe, desenhar o estilo de vida Pés descalços, mais liberdade Com mais alinhamento aí que tem é importante, beleza? Conta comigo na jornada, valeu!